Ó, se liga que nesse vídeo aqui agora, soldado, olha só isso aqui, ó. Eu vou mostrar para você um padrão de análise, tá? Que eu chamo de fusão, exatamente. Eu chamo um padrão de fusão que vai mostrar para você como você poderá ganhar mais dinheiro no mercado de futebol virtual aqui na Bet 365 através desse padrão que eu vou te mostrar aqui agora. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que ele vai te fazer ganhar mais dinheiro. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da tropa milionária, que é a tropa que mais cresce no Brasil e também criador do site de análise. E no vídeo de hoje, exatamente, eu vou te mostrar aqui agora através da tela do meu computador um padrão simples para você lucrar mais, um padrão que eu chamo de fusão, ok? Que vai fazer você ganhar mais dinheiro através do mercado de futebol virtual. Então, antes de mais nada, desde já, eu já quero deixar claro para você, obviamente, que você vai precisar de ter acesso. É um site de análise para você conseguir fazer essas análises que eu vou te mostrar aqui agora, ok? Então desde já eu vou deixar aqui o link do meu próprio site de análise, da nossa plataforma, da nossa escola, aqui na descrição com desconto de 49,90 por 29,90 por mês, exatamente. Só que tem um porém, você não vai receber somente o acesso a essa plataforma que a maioria das pessoas fazem por aí, ok? Você vai receber também o acesso aqui, olha, da nossa área de membros, que é um curso onde tem aulas novas sendo adicionadas, todos os meses para você, ok? Então aqui, por exemplo, a gente fala sobre mentalidade, os primeiros passos para você aprender a analisar. Aqui a gente fala sobre padrões de análise que são muito assertivos para você ganhar cada vez mais dinheiro, beleza? Então é isso. Então é o seguinte, eu vou lá para o meu escritório agora, estou indo lá para o meu escritório agora, e lá nós vamos terminar essa aula que agora, onde nós vamos falar um pouquinho sobre esses padrões que eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador agora. Então vamos embora. Olha só, soldado, neste exato momento, nós vamos pegar uma entrada aqui na Euro, é, faltou 30 segundos para começar então, primeiramente deixa eu fazer a entrada e eu vou explicando para você um pouquinho do que, que foi analisado aqui tá? deixa eu só fazer a entrada para a gente não perder aqui ó. vou colocar aqui 50 reais e, e aí eu vou mostrar para você uma das fusões que eu chamo de fusão de padrão que funciona muito, tá? vamos fazer esse teste aqui agora em tempo real para ver se a gente acompanha, então eu estou começando esse jogo na Euro é, minuto 50, tá? E aí eu tô com o site de análise aberto aqui também E você vê que a Euro, olha, ela tá segurando aqui por uma, de... por uma determinada sequência de jogos aqui, olha é, Ela segurou aqui durante essa linha, durante cinco jogos Depois veio ambas, no 47 novamente voltou a não sair E tá começando uma entrada agora no minuto 50, tá? E o que que a gente analisou aqui para você entender? Então o primeiro ponto é tendência, tá? Ou seja, a quantidade de jogos máximo que está ficando aqui embaixo sem sair tá? Vamos só ver como é que está o jogo Olha, o jogo já está 2x0 neste exato momento ó. O jogo já começou Vamos só acompanhar aqui primeiramente Vamos ver se já vai bater de primeira A gente precisa de um gol da Croácia Olha, o ataque ele é da Holanda ó, o ataque é da Croácia E bateu Olha só para você ver De primeira, pronto, já bateu R$50,00 aqui no bolso já de lucro nessa entrada, tá? Ou seja, já bateu, vá, então agora eu vou explicar um pouquinho para você o que a gente analisou, vamos lá Existe uma junção de coisas que você pode é, complementar na hora de fazer uma entrada, na hora de fazer uma análise, tá? Essa daqui não é um padrão específico como a gente faz um padrão de 0 a 1 um, Por exemplo, aqui no meio de dois ambas marcas, como eu já ensinei para você aqui Aqui é uma junção de coisas, vamos lá, olha só Primeiro ponto, o que, que eu analisei aqui, ó as linhas estão tendo mais de 40 gols aqui por linha ó. 52, 50, 55, 49, 60 gols nessa linha E olha só, essa linha atual, quantos gols que tem neste exato momento? 37 gols Então fiz uma junção, primeiramente analisei o número de gols Segundo, tendência tá? O máximo de jogos que está ficando sem sair aqui são 5 okay? Só que tem um outro ponto que você pode analisar Que é o seguinte, olha só Dentro dessa linha saiu... É, saíram, né? na verdade Pouquíssimos ambas marcam Olha, só dois aqui Um, dois, três, quatro, cinco Ambas marcam Depois ficou mais uma grande sequência sem sair de novo Olha, cinco jogos consecutivos sem sair E aí nós juntamos, vamos lá, novamente Primeiro, número de gols Ou seja, o número de gols já estava muito baixo Ou seja, é bem tendente que agora Aqui no final, nesses últimos jogos Saiam mais gols Tanto que essa partida terminou Vamos ver quanto que terminou o jogo do minuto de 2 Dois a dois, olha só, já são vários gols nela já então, é bem tendente que saia mais gols agora nesses últimos jogos, para bater essa média aqui, ok? Então, esse ponto, número de gols, tendência de jogos máximos sem sair ambas, a linha, olha, vai prestando atenção, a linha, de modo geral, saiu pouquíssimos ambas, ou seja, aqui, ó, até a metade da linha só saíram 5, e depois ficou 5 jogos seguidos sem sair, ou seja, é bem provável que a partir daqui saia mais, tá? E vem o outro ponto que eu acho interessante, que é o seguinte, é, quando você for pegar uma entrada, eu sempre gosto de analisar a porcentagem aqui em cima, ó. tá vendo? Essa porcentagem, ela significa a probabilidade de sair o resultado que você marcou aqui no site de análise, ou seja, neste momento nós estamos analisando aqui, ambas marcam, ó. tá? Então, ambas marcam, então aqui em cima essa porcentagem quer dizer o seguinte, qual que é a chance de sair ambas marcam no jogo? ela não é 100% assertiva, tá? Então, por exemplo, olha, nesse jogo aqui do minuto 47, tivemos, aqui estava marcando 50% de chance de sair ambas marcas e não saiu, ok? Mas ela te dá um direcionamento. Se você parar para analisar, olha só, para você ver aqui, ó, quatro jogos aqui abaixo de 50%, nenhum deles saiu, ambas marcam. Logo nesse daqui que está com 67% saiu, ok? Se nós pegarmos aqui no início, olha esse jogo tem 42%, não saiu. Esse outro tem 67%, deu ambas. Esse outro tem 67%, deu ambas. Esse aqui 92%, deu ambas. Então isso já tem tá um direcionamento. Então o que, que eu gosto de fazer? Pô, primeiramente analisando aqui a margem de gols da linha já estava muito abaixo da média. Então, já, já havia uma grande possibilidade de sair mais gols aqui, tá? Segundo ponto, tá? Analisando tendência. É, o máximo de jogos que ficou né, sem sair ambas foram cinco. E aí vem um, um, um, um insight interessante. Foram cinco jogos. Nessa linha, já havia saído cinco jogos sem sair ambas. Então dificilmente ele vai segurar cinco de novo na mesma linha. Pode analisar aqui para você ver que dificilmente ela duplica. Por exemplo, olha nessa linha aqui o máximo de jogos que ficou sem sair ambas foram 4 Depois ela não replicou mais quatro jogos sem sair ambas na mesma linha. Então dificilmente ela vai fazer isso. Olha só, novamente nessa linha aqui olha ficou quatro jogos sem sair ambas. Você pode ver que na mesma linha não ficou novamente quatro jogos sem sair ambas. Então como a maior parte de a, a maior número de jogos que ficaram sem sair ambas foram cinco e nessa linha já havia ficado 5, então dificilmente agora ia ficar uma grande sequência de novo sem sair ambas marcas. Então nós juntamos número de gols, que estava abaixo da média, a tendência, que já havia batido aqui os 5 jogos, que, o máximo né, que já, já estavam sem sair ambas, ou seja, dificilmente ela iria repetir esses 5 jogos aqui na frente, e o, a porcentagem. Eu sempre analiso o seguinte, quando eu quero fazer uma entrada, pelo menos dois jogos para mim, da entrada que eu quero fazer, tem que estar com 50% para cima. Então, por exemplo, eu determinei que iria fazer a entrada no minuto 50 até os 56, três jogos. Ou seja, pelo menos dois deles aqui tem que estar com 50% para cima, tá? Você pode dividir em três ou quatro jogos a sua entrada, né? Tem pessoas que gostam de fazer em quatro. Eu, dependendo da probabilidade, eu faço quatro. Digamos que aqui também estivesse com 60%, eu estenderia talvez aqui até o quarto jogo, é, bem provável, tá? Então nós juntamos aqui Gols, então a fusão que eu gosto de chamar, tá? Número de gols que estava abaixo da média, ou seja, já iria, já, já teria a tendência de sair mais gols aqui, ok? É... A tendência de jogos aqui, máximos que ficou sem sair ambas foram 5 aqui, como eu já havia batido 5 jogos, máximo aqui, ou seja, era bem provável que já teria grande chance de sair um ambas aqui na, nas, nas partidas à frente, tá? É... E também, é o número de, de greens, né, de ambas que saiu nessa linha, que já estavam baixos, ou seja, ela é bem provável que iria soltar mais ambas aqui adiante, ok? Tanto que, olha lá, o jogo do minuto 53, olha, o minuto 50, que foi o jogo que nós pegamos o green aqui, bateu 2x2, e olha só para você ver, o jogo do minuto 53 também já bateu 2x2, ou seja, já soltou 8 gols em seguida. Então, esse tipo de fusão ajuda muito, tá? Quando você percebe, porra, tem uma grande tendência de acontecer um jogo aqui, porque... É, por conta né, do, do, do máximo de número de jogos que estão saindo sem sair ambas embaixo já bateu é, né, O número de gols por exemplo está abaixo da média as porcentagens em cima está bem legal então há uma grande probabilidade de sair aqui nesse jogo para frente tá então isso daqui olha esse tipo de análise é mais, como que eu posso explicar? mais refinada te ajuda muito também a pegar alguns greens então aqui você viu pegamos um green aqui de primeira rapidamente em alguns segundos e por conta dessa simples análise aqui que eu estou passando para você. Fechou? Então é isso, soldado.